Quem não lembra do nosso litoral coberto de óleo em 2019? Esse foi o maior desafio que enfrentei em meus 30 anos de serviço público. Sem sombra de dúvida, foi coordenar, em nome do governo de Pernambuco, a pronta resposta para enfrentar e resolver a questão do derramamento de óleo em nosso litoral. Aquela tragédia exigiu uma ação rápida, inédita e eficaz para diminuir ao máximo o impacto desse novo estado. Pernambuco foi um dos mais atingidos pelo derrame de óleo. Em setembro de 2019, impactou 13 municípios, além de 8 mil. Na época, foram recolhidos 1.650 toneladas de petróleo. Além do grave impacto ambiental, o óleo e nossos ecossistemas atingiu metrículos e manguezais, além de atingir economicamente e socialmente mais de 11 mil pescadores da semana. O governo do estado... Distribuiu cerca de 800 mil reais para as famílias dos pescadores, além da distribuição de mais de 10 mil cestas básicas, contando apenas com organizações ambientalistas e municípios atingidos. O governo federal chegou tarde e tímido, além de nunca ter punido os responsáveis por este grave crime ambiental.